E hoje vamos fazer um vídeo diferente, vou falar dessa extensão aqui, que é a vídeo aqui, não sei se eu falei certo a pronúncia disso aí. Como usar o vídeo aqui no navegador anônimo? Não sei se você já teve esse problema aí, a hora que você vai fazer a pesquisa anônima, para ver essas pontuações aqui da, da palavra-chave, igual que qualquer faça você quer ver ela mais anônima, é mais fácil, navegar se não precisa voltar, né? Então eu vou ensinar para vocês como fazer isso aí. Não tem segredo, gente, muito simples, muito simples mesmo. Vocês vão fazer o quê, ó? Vocês vão vir na extensão aqui, ó, do vídeo aqui. Vão clicar em cima, gerenciar extensões. Não tem segredo, muito fácil de fazer. Ó, vai estar tá desativado, o meu está ativado. Permitir o modo privado. Acabou o seu problema, gente. É isso que eu passar a vocês, que eu estou com Deus,